Isso está muito caro. Quantas vezes nós mesmos não fizemos essa afirmação ou escutamos quando a gente está vendendo algum produto, algum serviço. A competição por preço é uma das formas de se posicionar uma empresa, um negócio. Mas ela não é a única. Hoje, conversando com um rapaz que está interessado em entrar na loja, ele olhou meu catálogo que eu apresentei para ele, os preços, ele falou, ah, eu gostei da ideia, gostei do negócio, dos produtos, mas esses preços são muito caros. Eu estava conversando com ele que nós nos posicionamos em uma competição por valor agregado e não por preço. E ele me perguntou o que é competir por valor agregado. Por isso eu estou fazendo esse vídeo para explicar como a gente faz isso na Aloha. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rafael Batista, eu sou empreendedor da Aloha. E além disso, eu também sou formado em administração, tenho uma especialização em logística. E tenho uma empresa há 12 anos na área de desenvolvimento web. Eu faço sites, aplicações para internet, essa área de marketing digital. Então, eu já tenho alguma experiência nessa área de marketing. Eu já trabalhei com várias empresas abordando essas diferentes estratégias de posicionamento de uma marca, de um produto, de um serviço. Como funciona a competição por valor agregado? Primeiro, o que é competição? Né? No mercado, raramente a gente está sozinho vendendo alguma coisa sempre tem mais gente desenvolvendo esse mesmo tipo de negócio. E uma das piores coisas que a gente pode fazer em qualquer negócio é competir por preço. Por quê? Porque é muito fácil para qualquer concorrente abaixar o preço, superar a gente. E o cliente que fica com a gente pelo preço, por cinco reais de desconto, ele também vai embora. Então é um mercado muito sofrido, porque a gente, quanto mais a gente vende, menos a gente ganha. Eu moro em Curitiba, num bairro mais residencial aqui e perto da minha casa tem alguns restaurantes. E eles trabalham principalmente com buffet por quilo, buffet livre, em vez de marmitex, algumas coisas assim. Um desses restaurantes ele tem lá um sistema de buffet livre por 15 reais e você vai lá, come à vontade por 15 reais. Mas aqui em Curitiba também tem um outro restaurante que eu já fui, que é o Coco Bambu. Lá nesse restaurante você vai gastar ali uma média de 150 reais numa refeição. Tranquilamente. E qual que é a diferença desses dois? Por que que alguém vai num restaurante que paga 15 reais e tem outro restaurante na mesma cidade que cobra 150 reais por uma refeição? Se você for parar para pensar, é tudo comida. Você come dali a algumas horas você tá com fome de novo. Mas é a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa. A experiência, a refeição que você vai ter num buffet de 15 reais é muito diferente da experiência que você vai ter num restaurante de 150 reais. E são, estamos falando aí, de 10 vezes o valor. Além disso, para para pensar um pouco. Se a gente fizesse uma comparação e fosse dizer que a margem de lucro dos dois restaurantes fosse a mesma. Enquanto um restaurante vende uma refeição, o outro precisa vender 10 para ter o mesmo resultado final na parte financeira. Então é uma forma diferente de você se posicionar. Você vai vender mais dinheiro mais barato? Provavelmente sim. Mas você vai trabalhar bem mais também para ter o mesmo resultado do outro que vai vender numa venda, ele tira aquele valor. É uma questão puramente de posicionamento. O que, que faz um restaurante conseguir cobrar 10 vezes mais que o outro? isso eu estou dando um exemplo, tá? Nem é o mais caro de Curitiba, longe disso. Mas o que faz um restaurante cobrar dez vezes a mais que outro? O valor agregado, a qualidade dos produtos, o ambiente, o nome do restaurante, a marca, tudo isso gera valor para o cliente. A experiência que ele tem de produto, de serviço no restaurante é completamente diferente, não dá nem para comparar uma coisa com a outra. E a, gente, e a gente não compara mesmo, são mercados diferentes, são posicionamentos diferentes. Então, quando a gente olha um produto, olha um serviço no mercado, a gente precisa estar comparando com coisas equivalentes para dizer se aquilo é caro ou barato. Principalmente na, na Aloha, quando eu entrei, eu também pensei, puxa, esse produto é caro. E o que, que mudou a minha opinião sobre esses produtos? O treinamento com a nossa nutricionista, a Grazi. Depois que eu vi aquele treinamento, eu comecei a perceber os nossos produtos de uma forma completamente diferente. Eu, eu, conheci, eu enxerguei o valor que eles têm. A parte dos óleos essenciais também. Eu já conheci óleos essenciais, mas quando eu peguei e consegui comparar os óleos da Aloha com os óleos de várias outras empresas do mercado, eu vi que a qualidade dos produtos da Aloha realmente é bem acima da média da concorrência. Então, quando a gente faz essas comparações por preço, é importante prestar atenção nisso. E qual que é, como a gente faz essa venda? Principalmente mostrando para o cliente a diferença que ele está levando para casa. Qual é o valor agregado que ele está levando. Ele não está levando só um shampoo, um sabonete, um óleo, um nutracêutico ali, um suplemento alimentar. Tem muito mais do que isso ali. O fato dos produtos não terem aditivos químicos, não terem uma série de outros aditivos que fazem mal para a nossa saúde, tem um valor muito alto. Por quê? A gente quer comer, a gente quer viver bem, mas ninguém quer ficar doente. E é sabido que o excesso desses produtos químicos vão fazer mal para a nossa saúde a longo prazo. E mais uma série de outras coisas, por exemplo, os produtos não serem testados em animais isso é uma coisa que não é mais aceitável hoje né, na nossa sociedade, mas muitas empresas ainda fazem, isso tem valor. Além disso, além de toda a qualidade do produto, uma coisa que eu enxergo na lora é que ela é um negócio. Além de você estar levando um produto, você tem a possibilidade de também fazer parte da empresa. Imagine se você pudesse fazer parte da coca-cola ou então de um restaurante famoso ou de qualquer outra coisa, a possibilidade de você fazer parte daquele negócio com facilidade é um diferencial daquele produto, porque você não precisa, além de consumir, você pode estar revendendo, isso tem valor também, isso deve ser colocado como parte desse valor agregado, então quando a gente faz essas comparações de preço e mostra os produtos da Aloha para alguém, é importante estar colocando todo esse valor agregado para que a pessoa tenha referência para comparação. A decisão de compra é sempre do cliente, mas a gente tem a obrigação de mostrar para ele que o produto custa tanto por N motivos. Então, você não vai conseguir comparar ele com qualquer produto que você encontre em uma prateleira de mercado. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre o que é essa competição por valor agregado. E se vocês gostaram desse vídeo, marca seus amigos aqui no post, no vídeo, onde vocês puderem aí, compartilha esse vídeo que vai ajudar bastante gente. Obrigado, até a próxima. Aloha!